Como é que é meus putos do laço? Vamos aqui para mais um vídeo e hoje temos mais um vídeo da Max Speeding Roads e mais um vídeo com material para onda. Pois é malta, eu tenho chateado os homens para adicionarem mais material onda porque a gente aqui em Portugal consome muito onda. Vocês lembram-se que eu fiz esse pedido e os homens adicionaram as bielas para o K20? Até à data eles não tinham bielas para K20, tinham para B18, tinham para a série D, tinham para a série F, mas não tinham para K. Eu andei a chatear os homens e eles adicionaram para K20 que são estas aqui que eu já apresentei há uns vídeos atrás. Tá, chateamos novamente os homens. Então, e os K24? Como é que é? Não tem? eles, não temos, mas vamos começar a tratar disso. E, pois bem, em 2023 cá temos nós as belazinhas para. K24, para vocês fazerem os vossos K24 all motor ou turbo ou quiserem e terem garantia que a biela não dobra e não salta fora. Eu tenho aqui os dois modelos de K20 e K24 e vou-vos mostrar visualmente as diferenças e vou-vos mostrar acima de tudo as novas para K24. Cá dentro como sempre vejo os livrinhos, os manuais, um autoclante sempre de oferta e o material sempre super bem acondicionado. Eu vou tirar aqui apenas uma biela, temos aqui mais outra e temos aqui em baixo as outras duas, se o carro for de 4 vem 4, se for de 6 vem de 6 e assim sucessivamente, vêm sempre as bielas certas, portanto vocês não têm que se preocupar. Agora vamos abrir aqui uma bielzinha e já está cá fora, como sempre elas vêm muito bem envolvidas aqui com um papel e a chamada banhazinha da cobra vem aqui tudo muito oleado. Eu vou tentar aqui tirar isto com cuidado para não me sujar a mim, nem à bancada nem aqui o microgaitas. Ora, bielazinha cá fora, K24 biela forjada, aguenta até 800 cavalos, com pernos ARP e é sempre uma salvaguarda para se vocês quiserem fazer um motor tanto atmosférico como a turbo precisam sempre desta bielazinha para pá, as de origem aguentam, aguentam alguma coisa mas não há milagres. Convém sempre colocar a bielazinha forjada para que não tenha uma surpresa mais tarde, mas vale abrir e fazer bem feito e estar salvaguardado com a biela. Agora, uma vez que eu tenho aqui as do K24, vou vos mostrar aqui visualmente as diferenças de uma biela K20 para uma biela K24. Como vocês sabem, o K24 é o 2.4 e o K20 é um 2 litros. Vamos ver aqui em termos de bielas a diferença. Ora, já temos aqui fora a biela do K20 e a biela do K24. Eu acho que assim vocês já conseguem ter a percepção da diferença de tamanhos, mas se eu colocar assim, ok? Vou desviar só aqui o microfone só para que vocês consigam ver. Se eu colocar assim, vocês conseguem mesmo ver a diferença de curso de uma biela de K24 para uma biela de K20. Lá está, K24 tem aqueles 400cc a mais, capa 20 é mais pequeno. É no curso é? é mais pequenino, então visualmente são estas as diferenças quando vocês comprarem umas bielas. Papo. quiserem ter uma referência para não se enganarem, olha, é por isso assim, e uma ao lado da outra. Vem, vem logo que a capa 24 é maior e a diferença é muito notória. Agora, este produto está disponível na Max Spinning Rods. Eu vou vos mostrar aqui o site. A foto de capa é mais ou menos assim: está disponível na Max Spinning Rods e é compatível com capa 24, capa 24A1, capa 24A2, capa 24 a 1 a4, K24A8, todos 2400 litros, 2.4cc, são 369 libras, vocês lembrando, têm sempre o código na descrição do iur, que conseguem sacar aqui, ou algum valor, ou a oferta do Sport. E como eu estava a dizer, são bielas forjadas, e segundo aqui as especificações, dá até 800 horsepower, faz mais de 9 mil rotações reais, e não tem problema nenhum em usar a bielazinha forjada. E atenção, há muita malta que me comenta: ah, mas bielas da Max Spring Rods não é melhor outras marcas? Malta, eu tenho muita malta, eu consigo ter o feedback com os meus vídeos. Tenho muita malta a mandar vir bielas destas e digo-vos uma coisa, não tenho nenhuma mensagem de malta a dizer que mandou vir e deu raia, portanto as bielas são bastante, bastante fiáveis. E pronto, está apresentado aqui as bielazinhas, K24, K20, todas disponíveis na Max, Pinigloss. Lembrando que também tem D16, F20 e B18 que eu tenho aqui atrás em stock. Nunca sabe o dia da manhã como é que é que me aparece aí para fazer conteúdo. Vai, fiquem bem, mais uma vez na descrição vai estar o link deste produto, o meu código de desconto. Vocês abram o um link, vejam mais especificações, se tiverem alguma dúvida, eu não explico tudo a 100%, até porque eu não sou mecânico, pode haver aqui algum campo mais técnico que vocês precisem de saber e vai estar na descrição o link que vocês consultam e está lá tudo. Vai pessoal, do só, fiquem bem, um grande abraço e um grande gás, meus potos! <risos>